Branding? O que é branding? Ai, o amigo fica falando essas palavras em inglês aí, como é que eu vou saber o que é isso? E que marca? Como assim meu canal é uma marca? Identidade? Que papo é esse? Bem-vindos ao projeto Como Ser Youtuber e são essas as questões que nós vamos responder hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Mico E hoje nós vamos falar sobre Branding Mas Mico, o que é Branding? Branding nada mais é do que a sua marca, a sua identidade tudo que se trata sobre o visual, a imagem do seu canal Sim, quando você cria um canal, você está criando a sua própria marca mas como vamos criar essa marca? Como vamos construí-la? Bom, você já tem o nome do canal. Que tal juntar um slogan ao nome do seu canal? Se você olhar, as grandes marcas todas possuem um slogan. Ah, slogan, outro nome esquisito. O que é slogan? Vamos citar algumas marcas conhecidas aí. Por exemplo, Havaianas. Todo mundo usa? Depois do comercial de cerveja, qual é a frase que aparece? Aprecie com moderação Essas frases que vêm junto com o nome da marca é simplesmente o slogan. Você tem que criar um slogan legal, curtinho e fácil de decorar, assim como o nome. E claro que combine com o nome ou com o seu conteúdo Tá e o que mais que é preciso para construir sua marca? Você também tem que criar a sua logo. Nada mais é que o avatar do seu canal, a foto de perfil. Claro que tudo depende do tipo de conteúdo que você vai produzir. A sua imagem mesmo pode ser a sua logo, como é a de muitos vloggers. Além da sua foto de perfil que é o seu avatar e que é a sua logo, você também tem que cuidar do seu banner, que é a sua capa que fica lá em cima no seu canal no YouTube atrás da sua foto de perfil no banner é recomendável que ele não seja muito poluído com muita coisa. Eu aconselho que você faça o seu banner do tipo clean, você pode botar no banner o nome do canal bem grande Os dias que os vídeos são postados E é claro, a sua logo Também é importante você fazer a descrição do seu canal Na descrição deve conter as seguintes informações Quando os seus vídeos são postados Que tipo de conteúdo que você produz O que as pessoas irão encontrar ao ver os seus vídeos Seja criativo A descrição do seu canal é importante Porque seja onde você postar o link do seu canal Junto com a imagem vai aparecer a descrição mas por que é importante isso? Porque eu devo criar uma marca. Porque é mais fácil de você ser lembrado. As pessoas têm que ver o seu conteúdo e lembrar da onde ele veio, que é do seu canal. Você não quer que uma pessoa simplesmente diga ah, eu assisti um certo vídeo uma vez, eu achei muito legal, mas eu não consigo me lembrar do nome. Você tem que ser marcante, a sua marca tem que ser marcante. Além da sua banner e do seu logo, em cima do botão inscreva-se, você pode botar vários links. Links para outras redes sociais, você pode criar um site para o seu canal, um blog cria uma página para os seus fãs curtirem mas por que é importante ter links e outras redes sociais? o melhor para o seu canal é que você seja encontrado em qualquer lugar, ou caso as pessoas encontrem em qualquer lugar elas lembrem da onde veio que é do seu canal assim as pessoas ficam mais informadas sobre o canal quando tem vídeo novo quando novidades acontecem ok amigo, o que mais é preciso para criar uma identidade para o meu canal? Também é legal você fazer uma intro, uma introdução, uma vinheta de abertura. É recomendável que a sua vinheta de abertura seja curta, de no máximo uns 10 a 15 segundos, pois são os primeiros segundos do vídeo que vai decidir ou não se você vai prender a atenção da sua audiência. E é claro que a sua intro tem que ter o nome do seu canal e a sua logo bem bonitinhos. Você também não pode esquecer da sua marca d'água. Sabe quando você está assistindo televisão e lá no cantinho, lá embaixo, tem aquela marca... Pequenininha, transparente, e aí você vê que é o símbolo da emissora que você está assistindo. Isso nada mais é que a marca d'água. Mas, Mico, para que serve essa marca d'água? Afinal, tudo que estamos falando hoje neste vídeo se trata de ser lembrado. Digamos que em algum outro canal ou em algum site, não sei, alguém retire um pedacinho do seu vídeo. Naquele pedacinho do seu vídeo vai estar a sua marca d'água, e em qualquer lugar que passe, as pessoas vão ver a sua marca ali e aí elas vão se lembrar da onde veio esse vídeo o mesmo acontece quando você cria o seu próprio cenário quando você tem um cenário próprio ao seu estilo quem não se lembra do cenário do não faz sentido do Felipe Neto mesmo que eu faça esse vídeo usando este cenário vocês vão saber que este cenário é do não faz sentido do canal do Felipe Neto. Então é sim importante você construir o seu próprio cenário, o seu visual, o seu cenário, o estilo como você edita, tudo faz parte da sua marca. Digamos que você cria uma piada e você usa ela em todos os seus vídeos. Se outra pessoa vir a contar a sua piada, elas vão lembrar, não, essa piada é do canal tal o que remete também ao seu fandom como você vai chamar os seus inscritos isso também é importante o modo como você fala o seu tom de voz tudo faz parte da marca que é você e se você criar um personagem também aonde esse personagem ser encontrado as pessoas têm que lembrar da onde ele veio que é o seu canal e por último você tem que fazer o seu trailer do seu canal trailer que é o assunto do nosso próximo vídeo então se você gostou desse vídeo das dicas que eu dei, não esquece de deixar aquele like, compartilhar com seus amigos. Se você conhece algum youtuber que está iniciando agora e precisa de dicas, ou se você acha que alguém deveria ser youtuber, indique esse vídeo para ele, pois assim você estará ajudando essa pessoa e também estará me ajudando. Espero que você esteja gostando do projeto Como Ser Youtuber, e se você tem alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, e ao final do projeto eu estarei respondendo. Você também pode me seguir nas minhas redes sociais que estão aparecendo agora, Assim você fica informado e fica sabendo de novidades sempre que tiver Então nos vemos no próximo vídeo, falou, valeu!